É a gente vai ter que pegar agora ingredientes para o pequeno chefe. Pegar nove ingredientes. Vá, short. Vamos keep searching. O eu achar os ingredientes, hein? Ah, Não uh, lixo uh, tem alguma coisa, não, acho que não tem nada. Uh, o ingrediente? Uh, uh, não, nenhum, beleza, massa. Aqui não. Não, também. Vamos abrir aqui. Vamos ver se tem coisa aqui pra cima. Olha só olha lá de aviãozinho. Onde mais pode ter ingredientes, cara? Um ingrediente ali. Embaixo vai ter. Aqui, ó. Não. Carambola, velho. Não. Opa, aqui ó. vai ter. tem uma cesta aqui. Ah, falei, ó. Limão, dois ingredientes. Tá, cheio de limão. Aqui nada. Nada. Onde estão os ingredientes do pequeno chefe? Little Chef still needs our help. Não sei que ele precisa da minha ajuda, mas eu não sei quais são os ingredientes dele. Não posso nem passar no mercado, fazer compra. O que que eu pegue por aqui? Não ir no mercado, pô. Devia deixar, né? Opa, aqui tem mais. Celery. Opa, dois celery. Não, tem só. Nossa, três celery. Tá. Tivemos de mais que pode ter uma cesta com coças. Essa que é gelati, né? Essa que é gelati. Azulote, ah, aqui. Ah, tá aqui não, aqui não, ah! na mesa das pessoas não também, aqui. aqui no beco, nada no beco, aqui tem outra cesta, Onion, beleza, peguei uma Onion, faltam cinco. Onde estás? Onde estás? Las cestareiras de comidas. Aqui não. Vamos ver se aqui tem. Opa, uma cesta ali, ó. Oh. Close. Faltam quatro, faltam quatro. Essas missões de conhecer a cidade é meio paia, né? Tipo assim, são missões só para você ver qual que é a da cidade, para você dar uma olhadinha. Por cima deve ter, não vi aqui ainda. Opa, ali. Com essa mulher aqui? Não, ninguém, ninguém tem nada. Eu posso socar essas plantas aqui? Dá licença, viu pessoal? Vou dar só um soco aqui na planta de vocês. Ah! Ah! Vamos ver aqui por cima. Não. Vamos ver se aqui em cima tem. Não também, deixa eu abrir esse baúzinho. O um full ride. Right. Tá, aqui também não tem. Bom, mas pelo menos tem baús, né? Estamos encontrando vários baús. Aqui tem um baú. Uma high potion. Crianças aqui. Oh, um cozinho. ó! Achei uma caixa de lamen, sei lá o que, que é isso. É meio aleatório, né? Tipo assim, acha os ingredientes. Você não sabe direito o que é. Aqui, ó, tem outra. Uma caixa. Mais quatro. Mais dois, é isso, mais dois. Aqui em cima. Não. Opa, tem um negócio do Mickey aqui, ó, pra tirar foto. Ai. Quero tirar foto aqui no negócio do Mickey. Foto. Foto com o Mickey. Eu não consigo tirar foto com o Mac. Falta como é que é aqui, vai. Não vai também. Não foi não. Será que eu subir aqui em cima? Não vai. Tá, falta o quê Duas caixinhas de comida chinesa, sei lá. Vamos ver aqui. Caixinha de comida chinesa. não tem nenhuma aqui também não tem nenhuma aqui tem uma nice chocolate agora falta uma só falta um ingrediente que eu acho que é uma dessas caixinhas de comida chinesa não é uma cesta hein mas tá procurando os dois né o que aparece tá contando o que aparece tá contando ali, ali. Todos os ingredientes foram pegos. Hey, guys. Hainer, uh -huh. oh. hey, Olet. Uh, hey, boss, uh, done with the posters? Uh -huh. Hey, good work, kids. You guys work for Uncle Scrooge Esse here at the Beastro? Um, do we? He gave us a short job putting up these special posters. Mr. McDuck's hosting an open-air film festival in the courtyard. Cool, huh? Oh, Sora. Hold your phone up to the poster. Okay. There, you've just downloaded a promo game for the film. You can try it later. You're well, Uncle Scruggs? Of course, Laddie. Provide a bit of entertainment and then give folks a nice, cozy place to relax, like my bistro here. They'll all be happy and hungry and eager to spend their money. Antoscrubs. <laughs> Gore, she sure is canny. I always wondered how he keeps customers coming into his businesses over and over. Oh yeah, I'm no business guy, but I sure wouldn't want to be one of Uncle Scrooge's competitors. Seriously. <laughs> <laughs> oh, oh. oh, right. I need to warn you guys. Why? Well, those creepy crawly things might come back for more. So stay on your toes. Sure. But don't we have you guys to take care of him for us? You have to leave again? Mm-hmm. But we'll definitely be back. When are you gonna slow down? Sorry. Just do me a favor. Well, what is it? Don't make it too tough. I know how Roxas feels to be lost. But Donald and Goofy, Kyrie, brought me back by wishing with all their hearts. Mm -hmm. So, I was hoping the three of you would do the same, and wish for Roxas. What? That's it? <laughs> That's no favor. We'll all wish. I'm wishing. Yeah. Me and Pence, too. <laughs> Thanks. Aren't you making it a little too obvious? We were instructed to guide him. Yes, just look at them. They wouldn't get far if we did not spell it out. Huh. Fair enough. But let's not forget how many times Sora still managed to rain on our parade. <laughs> if he wavers from the path we lay, we destroy him. But in that case we have to find ourselves another vessel that is why we never have just one iron in the fire conseguimos então Giant Land, que é um jogo clássico aí para a gente jogar. Um jogo dentro do jogo. E shooting Star também. Que é uma outra Keyblade. Deixa eu dar uma olhada aqui nela. Equipamento, Sora, King Donkey. Shooting Star diminui força. Mas aumenta magia. Aumenta 2 de magia. Eu vou colocar no lugar da Kingdom Key mesmo. Aqui tem Magic Launcher e Aron Guns. Aqui é só Second Form. Tem Magic Blue tem a Second Form M, né? Vamos continuar com a aqui, beleza. Uma poçãozinha, uma high potion Olha o Reconfuser Pra devolver um pouquinho de focos Union Fire, team up with Donald Se bloquear bem, ganha uma parada Vou pôr como plus Replenishing, Damage Control. E é isso por enquanto. Donald não tem nada. Pateta não tem nada. Vou vir aqui agora no Customize. Vou colocar aqui no Shortcut. Aqui eu vou colocar Cure. Blizzard por enquanto vai ficar no Triângulo. Links eu tenho um só. Mágica eu tenho essas quatro. Beleza. Habilidades a gente já viu. Equipamento a gente já viu. Game Phone. Ah, agora aqui fica as coisas. Aqui, Classic Kingdom, tem um joguinho para jogar. Lucky emblems a gente encontrou aqui um, beleza. Tá show. É isso, tá equipado a chave nova. Vou até o save point. Mais uma vez para aquela salva de amostra. Ah, no save point agora eu posso visitar o Bistrô. Vamos visitar o Bistrô uma vez, né? Tem pra visitar, vamos visitar. Lançou hoje, Kingdom Hearts lançou hoje! Ah, queria ter acompanhado desde a live começou, mudando esse jogo, tá muito da hora ainda, tô muito, tá, muito, tá muito legal, tá muito da hora. Bom, Xan, obrigado pela galera que tá respondendo aí, valeu o Xan que tá respondendo. A galera que falou assim, ah, não tá lendo o comentário, eu sempre tô lendo, sempre bato o olho aqui, então, vocês que me ajudaram a achar as caixinhas lá. É nóis, clã, tamo junto. Vamos visitar o Bistrô aqui. Para ver qual que é desse bistrô. Bora continuar. Is the food ready yet? Oh, we need to sit He hasn't started? Huh? Whoa, whoa, hold on. Hey, hey. Oh, no. Oh, whoa! Would you uh, You're gonna make me cook? <risos> Bora então vamos ver o que a gente pode cozinhar aqui. Tá aqui eu não tenho na, não, nada. Aqui eu posso, olha só, que eu tenho um celery, uma, uma onion e uma cloves. Então vamos começar a cozinhar! Ó! É. Oh. Right. Corte cortei muito! Não foi nem um pouco difícil. Tá, e aqui eu posso também fazer um desse aqui. Vamos fazer um desse aqui também, velho. Bora. Ixi. Sorry. <risos> eu quebrei o um ovo, velho. Tem que ir mais devagar. Tá, beleza. Tem que ir mais devagar, Beleza. Ah! Mandou muito bem no ovo, caralho! De tio vai tirando, mano. Da hora, mousse de chocolate. Ah, não tem mais ingrediente para nada, né? Não, não tem mais ingrediente para nada, só pra esses dois. Ah. Deixar o bistro, beleza? Ó, oh, da hora, velho. Eu sou um cozinheiro nato, leque. Continuar. Vamos continuar. Explore the world. Tem que explorar o mundo, né? Vamos explorar. Então aqui o que, que tem. Alguém um de item Falcon vem. Olha, tem umas gami chips para comprar. com cachorro velho. What the fuck, irmão. Outro de item E Em Moogle. Tem uns itens aqui, aqui para comprar. Nós tem coisa para caralho. Workshop. Keyblade Forge Olha só, tem uma Forge de Keyblade Synthetize Items Então, ó, Aqui eu tenho os itens pra sintetizar, né? Tá falando tudo que eu posso E aqui tem tenho o Keyblade Forge que eu Não sei o que eu faço um Key Power Up Eu posso upar ela Vou upar mais forte, né? O Payack Blade três vezes. É isso. Oh, da hora, velho! Da hora demais, tio! Não, meu ladinho, não, Chuteen Star. Da hora, da hora, isso é da hora. Eu sei o pavano, azar! Cara, da hora, da hora, da hora, da hora demais. Vamos explorar aqui o mundo. Não, não vai voltar pro mapa do mundo, não? World não. map. Uau, oh, Explorado aqui, né? Eu me explorou bastante aqui. Cara, Caraca, isso, né? Vamos falar com o Tio Patinhas ali hoje então, vou falar. Os amiguinhos. Para depois eu testar minhas minhas habilidades aqui. Beleza, né? acho que é isso. Vamos ter que sair daqui, né? Daquela salva de monstra. Bora. Vamos voltar para o World Map, mapa dos mundos. Vamos ver para onde a gente precisa ir. I'm sorry I left without saying goodbye. Did Master Yen Sid tell you? I'm training to become um a Keyblade wielder like é you. That's right. No more waiting for you to come back from your adventures. I want to get out there and do my part to help. Merlin has used his magic to bring us to a place where time doesn't matter. We can take as long as we need to complete our training. He's an amazing wizard. Oh, and by us, I mean me and Lee. He's really sorry for all the trouble he caused. I told him it's fine, but... He won't stop apologizing. I'll admit, I was a little scared of him at first, but I've gotten to know him better. All he ever wanted was to help his friend. Honestly, it's hard not to like him. Every now and then, I catch him staring at me. When I ask what's wrong, he says, "I'm not sure. I think I'm forgetting something." don't know what. Sora, I think it may have something to do with you. Your journey is all about helping people. Some that you've never met before and some like Lee that you have. They're all counting on you. It won't be easy. But I hope you'll remain the happy and cheerful Sora I know. There's no heart your smile can't reach. Yes. What's wrong? Huh? Nothing. Sorry. Lee. What? I am. <laughs> A letter yep to Sora mm, technically yes but I won't send it it's more for me ask Merlin he'll deliver it for you yeah but it's okay I just like talking to Sora even if it's on paper oh okay. Oh. Hmm? Here. Ice cream? Really? Yeah, I asked Merlin to pick these up. You know, we did both summon keyblades. Gotta celebrate. You're sweet, Lee. <laughs> nah. What? well no, uh, nothing I just you're trying to remember what you forgot well I uh yeah yeah so tomorrow you and me in the ring you ready course don't hold back Lee promise yeahm Okay, Lee. Uh yeah. Sorry. You're crying. What's wrong? Uh, something in my eyes. Lee. I'm gonna go. Sorry. Okay, but stop apologizing. Fine. On one condition. What? Call me Axel from now on. Got it. Memorized? Yeah. Okay, Axel. Essa foi... Nossa, mano do céu! Então o Lia apareceu aí com a Kairos, os dois estavam conversando sobre algo que ele tem esquecido, né? algo que ele tá esquecendo, e ele viu a Xion, tá ligado? Então, e agora ele falou, ó, não me chama mais de Lia, agora pode me chamar de Axel. So, this is the place where Aqua fell into the realm of darkness after she dove in to save Terra. Yeah. She said he was acting strange. Strange how exactly? She sensed darkness in him and they ended up getting into a big fight. Right. And in the aftermath, the two of them disappeared. Around the same time, the guards found a stranger with white hair lying unconscious here in the square. A man calling himself Xehanort. Ansem the Wise took the stranger in, but that was a mistake. Xehanort betrayed his master, stole his research, and along with his fellow apprentices, separated his heart from his body. Zaynort's heart took his master's name, Ansom, and traveled to the past to give his younger self instructions. He even briefly had control of you. His empty body stayed in the present, took the name Zemnis, and founded Organization 13. Their goal was to prepare 13 vessels for Xenoort's heart. Until we put an end to the organization. But all the while, young Xehanort had been visiting the future to choose 13 vessels of his own. Hearts with strong enough ties to him to begin a new organization. The real Organization 13. And now they're looking for a fight with us. But what happened to Terra? I thought you said that Aqua saved him. Yep, she did. The problem is we didn't notice. You remember the end of the Mark of Mastery exam when Master Xanort made his grand return? That's the Xanort I remember. He was already a pretty old man then. But how do you explain Anseman and Zemnis? His heartless and his nobody. Isn't it strange how young they look? Why aren't they old men? It's because Xanort was using a different body when the split happened. That face from the portrait I mentioned, it wasn't just some stranger that Ansom the Wise took under his wing. It was the young man whose body Master Zeanorth possessed. No way. That was Terra? Master Zeanorth was using Terra? Yep. Master Zeanorth told us another on our list belonged to him. He was talking about Terra. Turns out Aqua saved more than just her friend that day. Okay. But Master Xeonort is an old man again now. Where did Tara's body go? Hmm. <gasps> It's because Master Xyonort's collecting vessels! He claimed to have two of our seven lights. We got Sora back, but Terra must still be on Xyonort's side. He's with Organization 13? We should warn Sora. Yeah, and Merlin Yeah. Então basicamente o que eles sacaram é que o o Mestre Xianorte que na verdade está no presente ali com eles e que separou o corpo dele não é o Mestre Xianorte original, é o Mestre Xianorte que, tá que tava no Terra. Então o corpo que ele separou era o Terra, não dele, sacou? Olha só, esse é o mapa Mundi! da onde as nossas viagens de Gumball vão começar. Wow, então eu tenho eu posso dar um embate então a gente tem Olympus Coliseum é o único lugar que eu posso ir waypoint ah tá eu vou virar a câmera aqui vou selecionando Olympus Coliseum Treasure Sphere Treasure Sphere Toy Box Toy Story e Kingdom of Corona King of Corona Tá Vou Embarcar Bora Vamos para o nosso próximo mundo Em Kingdom Hearts 3 Toy Box Ou Caixa de Brinquedos Onde tá marcado? Tá marcado pra cá. Cara, é mapa aberto o Gummy chip velho. Tipo, é muito louco, tá ligado? Cara, isso é demais, demais, demais, demais, demais. É tipo. <risos> é uma das coisas mais da hora de Gnord 3, velho. Esse Gumchip ser mapa aberto, sério. Isso é louco demais, velho. Eu tô quase. Clã, já vou avisando agora. Eu tô quase começando outro save pra mim. Pra eu ir jogando também, tá ligado? Pra eu ir jogando fora da live também, tá ligado? Nossa, tô muito, muito afim. Fora da live, fora de vídeo. Ai, ai, nossa. Eu dei o um Kamiship na pedra. Fantástico. Acabou meu turbo? Nossa. Que isso, galera? Uma pedra muito louca. Cadê o mundo? Cadê o mundo do Box? Olha ah, lá está o Talking of Corona. Aqui tá o corona, não é o Corona que eu queria ver. Não, o Tiebox tá pro outro lado. Constelações, beleza, lá, ó. Tá marcado o lado, outro lado, ó. 4.0, agora entendi. O verde é o mundo, mas o amarelo é onde eu marquei. Bora pra onde eu marquei então, que é aqui ó, 4.300, estamos jogando no King of Corona, velho, tá, tá errado, não é King of Corona não que eu quero ir. Toy Box, Toy Box. Toy Box. Vamos juntar um pouquinho mais de Boost. Boost. Altos, altas batalhas para a gente batalhar, né? Se quiser. Cara, tá longe, hein? Ficou longe. Olha uma arca do tesouro aqui. Vou chegar nela para o que Acontece? Vira, vira, vira, vira, vira. Opa! Show! Mas que eu quero abrir essa bola, quero abrir essa bola gigante, tio. Ó! Oh. Tesouro! Tem tesouro! Eu quero tesouro daqui! Falta quanto? Opa! Vai, vai, vai, vai, vai que tá! Aê, boa! Abre pra nós! Oh, louco, bicho! Vai sim, hein, meu? Olha só, velho, é muita... Altos itens, da hora. Da hora, velho, da hora, da hora, da hora, da hora, Olha, velho, Uma Tô ali, bicho. Altas paradas, altas paradas. Vai tirando, titios. E lá na frente tem mais coisa, hein? Lá na frente tem mais coisa. Mano. Tá muito longe um mundo do outro. <risos> muito louco, velho. Eles deixaram o Gamiship e de um jeito natural. Gostoso. Maneiro demais, velho. Tô muito feliz com o Gamiship. Tô muito, muito, muito feliz mesmo. Level 5 já, tiozão. Tava level 2 até agora. Vou pegar as paradas aqui também. Porque não tá muito longe. Se não tá muito longe, dá pra pegar, entendeu? Se não tá muito longe, dá pra pegar. 6 mesmo, mano. Vou dar uma aqui assim pra pegar o resto que ficou faltando. Desceu. Opa, desce. Você agora pode dar um arco para uma nova localização. Eba! Isso! Ah, oh, tem que destruir o bicho. Tá bom, entendi. Beleza, vamos lá. Vamos destruir esse, esse maldito. Olha a vida dele. Da hora, velho, esse bosta da hora. Tá massa, tá massa, hein, Gamishik? Tá massa. Enquanto tá massa. Parece um Zurg, né? Tamanho gigante. Sabe tá o Zurg, o... O Toy Story? O inimigo do nosso... querido Buzz Lightyear. Do Comando Estelar. Aqui, boa, boa. Opa. Eita, eita. Eita, bicho. Lá vem, ó, apunta puta bala. Lá vem, ó, lá vem bala. Olha a puta vala que tá vindo, oh, puta mala, bicho! Se esconde, bicho, que o negócio tá pegando, meu! Eita! Tô com ranque A? Tô A ainda, velho. Eu tenho B, poxa. de mais pontuação aqui nesse velho. Morre, velho, não morre nunca. Falta pouco, falta pouco. Vai, vai, meu irmão. Toma! vamos um de B? Foi de B, mano, não tem problema. Rank ah, B. Aê, eu tô chegando aqui no Brasil 1, meu. Missão de game completa, meu. Vamos chegar aqui no novo mundo, meu. Vamos entrar agora. I was watching that! Sorry, <laughs> but this is no time for television, Rex. Gotta say that Giga's pretty impressive. Really? I like his most. Woody, <laughs> <laughs> what gifts? Shh. Are they bass? All right guys, today we teach those mask intruders who's boss. Is everybody in position? Wait, hold on. I don't think I'm emotionally prepared. <laughs> Would you calm down? Don't worry, I got you covered. It's go time. Box boxed Você quer What in the é Where are we? louco? Hmm? Oh Você we louco? Você é louco? Você é And look at us! You know we'll have to protect the Gorge! Order. Order? Oh, hm? Who's gonna protect the order from them? Okay. We go on three. One. Two. Wait. Uh, uh. What are you doing? Who are those guys? Mano, essa é a melhor música de todas! Mano, olha essa trilha, velho! Me dá, me dá, me dá, vai, me dá, me dá, vai, me dá xícara, me dá xícara! Ah, eu Vou de xícara pra cima de vocês! Ah. Joga todo mundo aqui, joga todo mundo aqui! 42 hits, velho, nossa! Aqui, ó, aqui, ó, ó! Ó o Sdon't Farm aí, ó! Oh, moleque! É muito Sdon't Farm isso! Hahaha! <risos> Demais! Autoshoot, segura R2, beleza! Se, se, segura R2. Hum, ó! Eita! Autoshoot! Só! Eita, bicho! Monzeiro final! Mano, os caras tiveram um carinho com esse mundo, velho, que é muito, muito, muito da hora, né, velho? Isso aqui tá demais, tio, demais! Vem tu, agora que só falta a turma. Tem mais um, tem mais um? Vai lá! Aerial Recovery! Aí, finalmente Aerial Recovery! Beleza, eu posso se, se eu for pro alto, eu aperto bolinha pra voltar ali no aerial recovery, né? Are they new? Uh -huh. Uh -huh. Wait! Ah, ah! You look familiar. Uh -huh. I know this. Uh -huh. You're uh you're ah, you're Sora. Huh? My name's Sora. Oh uh -huh. Stay back. For all we know, the intruder said Slow down there, Rex. We don't know them, but we can trust them. They're the number one selling heroes in the country. Yeah, and his mom Ooh. must have bought him for him. Ham's right. Did you see how easily they took care of the intruders? I bet they're here to figure out why all our friends have gone missing and why Buzz's laser started actually lasering and all the weird stuff that's been going on. I mean, that's what heroes do, right? Let's not jump to conclusions. Hmm. Gotta be smart, Woody. So you're Andy's new toys? toys? Toys? You sure did a number on those intruders. Those are the heartless. We've been fighting against those intruders for a while. I knew it! <laughs> hmm. Okay. Huh? In that case, you're all right by me. My name's Woody. Put her there. Hey. Now, hold on. I'm Sora. Yo, Zora! <laughs> Yo, Zora. Actually, my name's Sora. I'm <laughs> Well, I'm Goofy. And I'm Buzz Lightyear. Call me him. It's a real honor. And I'm Rex. I'm your biggest fan. In fact, I've been playing your game for months now, and I've already gotten you all the way up to level 47. But that Bahamut boss is really tough. Slinky and I can't figure out how to beat him. Oh, I wish Slinky and the others were here. They'd be so happy to meet you. All troops at attention, mm -hmm. sir! Mm -hmm ou oh, tá incrível velho tá incrível uh. strangers from the outside uh -huh. welcome they're all toys so that's why we look the way we do huh excuse me you said that you've battled those intruders before tell us where and why oh well uh we are uh -huh. No! Well, you must have come from somewhere. Mm. Take it easy, Buzz. What matters is that they got those intruders out of our way for at least a little while. No need to interrogate yeah, them. Yeah, Buzz! Woody's right. Noted, but still. Hey, mm -hmm. have those intruders, the Heartless, been a problem around here? No, they just showed up a little while ago. In fact, those heartless materialized right after all of our friends up and vanished. You don't think. Well, gee, it can't just be a coincidence. It wasn't always this lonely. One day we woke up and we were the only toys left here. Nobody's heard from mom, Molly, or Andy. We keep waiting for Andy to come home. You really care about him. Yeah. He's the best friend that toys like us could ever hope to have. All right. We better start looking, huh? Have you got any clues we can go on? Any other strange things that happened? Well, Hmm... Hmm... There's one thing... One big thing? Huge, sir! What thing? After everyone went M.I.A. The intruders didn't come alone. They arrived with a guy wearing a hood dressed in black just like you. As a matter of fact, he's the only other toy we've seen outside of you three. A black hood? But that would mean... Pleaseation! You know who it is? Yeah, they're bad news. Seems like you have a lot of enemies. We may have a hunch what's causing all the weirdness. Would you mind if we handle this? I'm sorry. But we're not gonna leave this to you, huh? If that guy had something to do with our friends vanishing, then he's our problem too. We've got to work together. <laughs> right. <laughs> <laughs> so then, where can we find that guy? Sarge, any word from the recon team? The latest reports place him in town, sir, at Galaxy Toys. Then Galaxy Toys is where we're going. Sora, huh? follow me. It's out the window and down the roof. Not so fast, cowboy. You seem pretty gung-ho about going, but shouldn't we stay here and wait for Andy? Well... You've got a point, but... We've tried waiting. Look, if we go with Sora, we might find a clue. Are you with me, Buzz? <laughs> of course. Okay, let's move out! Então basicamente o que aconteceu porque a gente chegou aqui eles falaram que tinha um outro brinquedo estranho Que também estava rondando por aqui com uma capa preta e a gente falou, ah deve ser organização E eles também falaram que o Andy, a mãe e a irmã sumiram e não tem nem sinal deles né a Molly E não tem nem sinal deles, então a gente está aqui basicamente para ajudar eles a investigar o que aconteceu Bom, deixa eu dar aquela salva de amostra